Salve, salve, família! Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, galerinha, que já tá chegando aí, mano. Desce o dedão no like, ajuda no compartilhamento aí, que o vídeo tá sensacional. E hoje nós vamos fazer aqui o evento dos motoqueiros que tá rolando durante a semana e vai chegar ao fim, né, galera? Esse evento vai até segunda-feira no máximo. Então, se você não fez ainda, tenta completar, pegar os 30 emblemas, que são esses emblemas aqui. Hoje nós vamos fazer a missão aqui para terminar de completar aqui os 30 emblemas. Vamos pegar aqui os 30 emblemas e ver o que a caixa misteriosa tá dando. Essa caixa aqui você só pega ao completar aqui os 30 emblemas. Então nós vamos fazer a missão com ele ali, eu já até trouxe aqui também né, o, a cerveja, o cigarro e a carne aqui, que geralmente pede 10 de um ou de outro, então eu já trouxe aqui para a gente adiantar o nosso lado. Vou iniciar a missão aqui com ele, nós vamos completar a missão e ver aqui o que dá na caixa. Lembrando que se você não tem tempo, né? Você precisa pra tá pegando o um emblema, sempre fazer a primeira aqui, ó. Porque eu preciso ir lá no ferro velho. Beleza, vou dar um pulo lá nesse ferro velho. Coletar lá e já tá pedindo Que 10 filés suculentos. E o outro aqui deve ser na, na pedreira, bosque de pinheiros. Ok. Então eu preciso matar os zumbis lá no bosque de pinheiros, né? 10 zumbis pálidos no bosque de pinheiro. É. Ir no ferro velho e. E dar os 10 filés aqui. Os 10 filés eu já trouxe, né? Lembrando, galera, que eu não vou fazer as três missões com vocês, eu vou apenas ir lá pegar, pegar os emblemas lá no ferro velho. Beleza, rápido, deixa eu já dar os 10 filés. Esse cara aqui. Beleza, então uma tarefa já foi concluída. Partiu lá pro ferro velho. Cara, essa motoquinha é muito da hora, cara. Eu me amarrei nessa moto velho. que ela ocupa muito espaço. Então, família, já chegamos aqui no ferro velho. Temos que ajudar esses camaradas aqui, vamos ver o que, que eles estão pedindo aqui, por favor nos ajude tá. Beleza, temos que limpar os zumbis aqui, ó. Pra quem quiser economizar arma, galera, ó, vocês podem deixar que eles vão limpando ali, ó. só vocês ficarem fugindo aqui dos zumbis, né, porque senão vocês tomam uma porrada e dá pra dar aquela economizada. Eu vou dar uns tiros aqui que eu trouxe umas armas lá do... Essas armas novas lá, esqueci o nome do lugar, caralho. Essas armas novas aqui, eu trouxe elas aqui pra gente estar tá dando uma limpada. Já vamos completar aqui os emblemas, pegar um caixote aqui. Quero dar uma gastada nelas, que eu tô acumulando demais. Ó, beleza, já fechamos 30 emblemas aqui desse laranjinha da moto. E vamos pro próximo. Então, beleza, galera. Terminando aqui, nós completamos aqui os 30 emblemas. 30 de cada. Uh, deixa eu colocar essa calça aqui. Beleza, agora é só ir lá e reivindicar o nosso prêmio. Bom, chegamos aqui na área do evento dos motoqueiros. Galera, e vamos ver se o prêmio vale realmente a pena. Cara, eu tô há uma semana armando esses emblemas, cara. Uma semana farmando esses emblemas. Mano, vamos descobrir aqui se realmente vale a pena. Lembrando, galera, que tem até a próxima segunda-feira aí para poder estar tá completando, tá fazendo aí os 30 emblemas. Ah, uma dica muito importante para quem tem ração, cara. Eu não tenho ração, eu acabei demorando um pouco mais. Quem tiver ração, vou ensinar vocês aqui, ó. Dica rápida para quem tiver ração. Essa primeira missão aqui, é sempre a que vai dar emblema, né, é, é ferro velho, essa aqui sempre vai ser numa área nova, essa aqui, essa primeira sempre vai ser numa área nova, ou seja, quem tiver ração, você farma com ração que você vai farmar os emblemas mais rápido, Nessa, sempre nessas áreas novas que eles dão, é sempre a primeira missão, você já vai saber onde é a área nova e você pode estar utilizando a ração para ganhar mais emblema, né, e você acaba que dá pra farmar aí duas vezes Eu só vou conseguir farmar uma vez né, até, o próximo, até a próxima segunda-feira Acredito que eu não junto mais 30 emblemas desse Eu vou conseguir abrir essa caixa uma vez Mas quem tiver usando ração e Consegue abrir duas, três, beleza? Vamos gastar aqui Já deu os 30 emblemas pra ele E agora que a gente vai ver se realmente vale a pena ou não Cara, ganhamos, ó Isso aqui é bom Isso aqui é bom essa é uma roupa especial que furtiva. Essa roupa que é furtiva, ela é muito boa. Três granadas. Deixa eu, deixa eu botar essas coisas para baixo. São as coisas que eu já tenho. Eu excluí esse cartão aqui. Beleza. vamos três granadas. Um arpão. Esse arpão também ele tem muito dano, é muito bom. Três kits, maletinha, né? Sem. Moedinha lá pra estar tá jogando lá, ganhando as peças do ATV, né? As fichas aqui, as tampinhas. Um reanimador que, cara, eu, eu não curti muito utilizar esse reanimador, ele só funciona uma vez, é, é um item chato de conseguir. Sei lá, eu tô com um monte lá na base acumulada, eu não uso, mas enfim, eu não, eu não curti muito. Mas de repente, um chefão e tal seja uma boa, tá? Utilizando e as bombinhas. Então, galera, dá uns itenzinhos até que da hora não é, não é tão ruim Só essa roupa aqui, o que mais me animou foi a roupa Granada, eu tenho bastante, quase não uso Arpão, eu tenho um só na base Esse aqui eu vou guardar Vou botar lá na minha estante lá de, de arma Né? É galera, dá até com uns itens interessantes Vale a pena tá farmando Sem falar que você não ganha farm só aqui, ó por exemplo Assim que Assim que eu completar Essa missão aqui de matar os 10 zumbis lá Eu vou ganhar também loot aqui e o loot que dá aqui são loots muito bons, cara. São os loots bem importantes. Eu até tenho vídeo aí no canal. Pra quem não conhece, dá uma olhadinha lá. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês com as dicas. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. Não esquece também de dar uma olhada no Instagram do editor de vídeos, cara. O maluco tá me ajudando demais aí. Inclusive, meu sobrinho, agradeço demais a ele. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui, família!